Nuvens claras, céus e sonhos, sol brilhante. Naquele dia, beijava a faca do Pacífico, qual fosse uma melodia. Ao longo do horizonte, vê-se a paisagem que vem se aproximando, qual esplêndida miragem. Enquanto o mar declama um poema que simplifique, podemos contemplar. Um majestoso Titanic, navio de prepotência e de três andares, mais de dois mil tripulantes viajando sobre os mares, parecia absoluto de tal próprio destino, ao alarido das músicas vê-se os pares dançarinos que entregues aos prazeres das bebidas e licores, queriam fazer da vida mil telas multicores e alegrias gargalhadas e ilusórias quem jamais pensaria no trágico fim da história o mar estava calmo e sereno a gelidez das águas era doce aceno de um quadro pitoresco um quadro de amor a grata natureza sorrindo para o criador um manto azulado, cortado pela lua, saúda o transatlântico que sobre as águas flutua. Meio ao estampilho dos fogos luminares, surge um diálogo, enquanto o navio prossegue sobre os mares. Uma linda mulher com trajes arregou, exclama indecisa para o homem construtor. Este navio tão lindo, não há perigo de submergir. Ele com olhar de censura lhe responde a sorrir. Fui eu que o construiu. Tenho certeza profunda que este navio nem Deus afunda. O homem se exaltou, ultrapassou ao seu limite e jogou para o céu Insulto em Dinamite, Deus que o coração do homem estava entendendo, com a sua caneta imperiosa sobre as águas foi escrevendo. Jamais darei a outro a minha glória. O homem tem que saber que eu sou o grande desta história. Quem é um homem para que a ele me envergue à frente deste navio? Eu porei um iceberg. E o um luxuoso navio transatlântico de aço começara então o seu terrível fracasso. Numa grande pedra de gelo ele bateu e o casco que era alto-possante logo se ofendeu. As águas foram entrando, o navio aos poucos afundando perdeu a total direção e o pânico e o alvoroço tomou conta da tripulação. Meio a centenas de quartos, não se ouvia uma canção de Lina. Mas uma pobre mãe, cujo ador envolvia-lhe o diafragma, com o rosto banhado em lágrima, aos pequeninos filhos, uma história se pôs a contar. Era uma vez. E fez desta linda... Um sonífero muito forte. As crianças adormeceram para não verem a terrível morte. Foi um quadro doloroso. Tudo isto porque o homem desafiou ao grande Deus poderoso. Prantos, gritos, choro a todo instante. Ouve-se um prado vindo dos comandante. Não parem a música. Continue tocando para acalmar os que estavam se desesperando e os mesmos que tocavam para dançar fizeram um solo musical de uma doce e lírica esperança, enquanto do navio traçado fora o destino, ouvia-se o som vindo dos violinos. Mas perto quero estar e o luxuoso navio abrigava em seu seio. O gigante transatlântico que partira fora meio. Vinte barquinhos para salvar as vidas. Que é os beijos e abraços. Famílias eram divididas. Houve suicídios. Outros se lançavam ao mar. Os violinistas despediram-se ao terminar de tocar. E no poema de dor a natureza chorando, assistindo o fim trágico do Titanic afundando. E assim, este imenso globo terra, que se esquecendo de Deus, que sente o um mau cheiro das guerras, que no egoísmo se lança para que mais se enriqueça, está semelhante ao navio que por certo logo desaparece. Para salvar dois mil tripulantes, vinte barquinhos havia no cenário. Mas Jesus é o único barco que salva a humanidade com o sangue do calvário, que é cheio de compaixão no sorriso da paisagem. Ainda implora o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem.